Neemias 4. Oi, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder que opera em nós, sendo o mesmo poder que operou em Deus, esteja operando na sua vida no dia de hoje. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Neemias 4 nos fala dos adversários e situações contrárias, e elas só são vencidas em oração. Não adianta tentar argumentar com as pessoas que se levantam como adversárias. Não adianta gritar e perder seu tempo agredindo essas pessoas ou respondendo a essas pessoas é, com agressões e palavras de violência. A melhor resposta que temos para essas situações é a oração. Nemias nos ensina que orando a gente resolve boa parte dos nossos problemas. Bom, quando há uma situação de problema, melhor é estar perto de outras pessoas do que separado. A oração é uma orientação de Neemias, mas também caminhar perto das pessoas durante situações de problema é também uma orientação muito válida para os dias de hoje. Isolar-se, manter-se em silêncio, desligar-se do mundo, estar longe das pessoas... Não é o melhor caminho para se resolver os problemas. A gente é mais forte quando nós estamos juntos. Um, uma, uma, um galho sozinho é mais fácil de quebrar do que quando ele está montado num feixe de galhos. Somos mais fortes quando estamos juntos. Acredite nisso, meu irmão. Parar de frequentar uma igreja, minha irmã, parar de dar atenção aos irmãos, não atender as ligações, não é o melhor caminho. O melhor caminho é estar perto e caminhar juntos diante da dificuldade. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje.